Tarde a todos. Nossa sessão de agora à tarde é Singularidades da Biodiversidade Brasileira, Patógenos e Ressurgência de Doenças Humanas. Portanto, mais uma das interfaces da biodiversidade. O professor Samuel Goldenberg será o coordenador dessa mesa. Ele é da Fiocruz. Professor Goldenberg, por favor. Boa tarde. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à Academia, particularmente ao Adalberto e ao Vivaldo, é, pelo convite para estar presente nesse simpósio. É, está sendo extremamente enriquecedor é, e eu acho que é bastante importante esse tipo de atividade. Essa, essa mesa que, que eu estou uh, coordenando nós teremos quatro apresentações. Antes de cada apresentação, eu vou apresentar o apresentador, falar rapidamente. Mas o que eu gostaria de destacar é que essa é uma. Nessa mesa a gente vai discutir talvez um pouco da consequência quando a gente não toma cuidado com a biodiversidade, quando a gente não toma cuidado com a preservação ambiental. Quando a gente vê uh, aparecerem vírus, uh, que nós chamamos vírus emergentes, por exemplo, esses vírus não emergiram do nada, não saíram, não existem, não foram criados é, há pouco tempo. São vírus que estão na natureza há muitos anos, mas eles emergem devido às modificações ambientais, ao à destruição de florestas, destruição de habitats, de tal maneira que eles passam a ter contato então, com o humano, e nós temos essa série de doenças. E aqui no Brasil, particularmente, nós vivemos uma situação que eu é, é, considero uh, catastrófica e alarmante, em que nós temos a co-circulação de vários arbovírus que utilizam os mesmos, os mesmos vetores e nós temos uma consequência quer dizer, do, do que isso representa é pela, pelos episódios que tivemos há dois anos atrás com Zika, um pouquinho depois com Chikungunya, e atualmente se fala em e Mará, que são vírus que estão aí há muito tempo, mas que agora começam a atacar as populações. Então, eu acho que essa discussão é extremamente importante. A composição dessa mesa, vocês vão ver, é, são pessoas que abordam, pesquisadores notórios em suas áreas, que abordam diferentes aspectos é, que no final se juntam no mesmo, no mesmo problema e eu acho que a gente vai ter é, muita coisa para reflexão. Bom, inicialmente eu gostaria de chamar o Dr. Pedro Vasconcelos é, do Instituto Evandro Chagas. O Pedro ele é médico, tem uh, doutorado, fez doutorado na Universidade Federal da Bahia, depois ele fez pós-doutorado em Galveston no Texas. Uh, o doutor Pedro Vasconcelos tem dado contribuições muito importantes na, na área de, de virologia, sobretudo agora com esses vírus emergentes e é, reemergentes. Ele é coordenador é, do, do Centro de Colaboração para Arboviroses, da Organização Mundial da Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele participa é, diferentes é, é, colegiados e diferentes comitês que aliam essa, essa temática de arboviroses Pedro? Obrigado, Samuel. Obrigado também, Vivaldo e Andalberto, pelo convite para estar aqui, e a academia. Obviamente. Bom, eu, meus slides estão todos quase em inglês. Desculpa, como era o... Brasil França, eu pensei que estava cheio de francês aqui, e como o meu, meu francês não é muito bom, só dá para me, não me perder em Paris ou em outro território francês, eu, eu coloquei em, em inglês. Eu sei que é igual o meu, mas... Para cá? Ah. está... Não conto o tempo ainda, viu? Ah, agora. Ok. Bom, rapidamente, um minuto para falar sobre como foi que começaram os estudos com arbovírus. Primeiro, arbovírus é um acrônimo da, da, da expressão inglesa artrópico né? é Ou seja, vírus transmitidos biologicamente por artrópico. E foi decorrente de uma de uma um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, através da Fundação Rockefeller e Ministério da Saúde, se estabeleceu o um laboratório de arbovírus em Belém. E esses dois pesquisadores que eram da, da Rockefeller, Otis e Carlos vieram e introduziram e formaram brasileiros, como a Amélia, eu e outros. Né? E durante muito tempo aqui está a Amélia e o Shop, que foi durante muito tempo diretor da IEI né? e começou seus estudos médicos no Brasil. O Dr. Thomas Lovejoy, também, durante dois anos, esteve no Instituto, trabalhando justamente com vários desses grupos. E aqui tem um, uma série de, de famosos virologistas. Jordi Casals, que foi quem fez a classificação de todos os vírus do mundo. O Bob Schoep, como eu falei. Thomas Eitz, que é um dos maiores entomologistas que nós tivemos. A Calista Cose, aqui é a mesma. E o Jack Huda, que durante muito tempo também foi. E mais recentemente esteve no Rio de Janeiro. E a Amélia. Aqui é o instituto onde eles trabalharam e aqui é onde hoje é a sede do, do instituto em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E nós trabalhamos várias coisas sobre as pesquisas básicas, aplicadas, uma série de vírus dos quais eu vou falar particularmente. E outras situações como desenvolvimento de métodos de diagnóstico são usados no Ministério. É isolamento e caracterização de novos vírus e vírus zoonóticos estudos ecoepidemiológicos que vai ser a base da minha apresentação, e estudos de patogênese também sobre diversos vírus, incluindo zika, xingúnia, dengue, pebra amarela. Bom, nenhum laboratório no mundo tem a, a, a quantidade de vírus isolados pelo Instituto. Aproximadamente 18 mil cepas diferentes de vírus, de 200 diferentes tipos, 210 diferentes tipos, dos quais a, a maioria foi isolada pela primeira vez no Brasil, é, mais da metade são novos vírus para a ciência, alguns ainda faltam identificar. 36 estão associados com doença é, em humanos e 8 são epidêmicos no Brasil. Inclui chikungunya, dengue, maiar, uroposto, santiluz, tosil, febre amarela e o Trabalhar na Amazônia com esses vírus e venda de biodiversidade é muito complicado. Então, e a gente tem procurado trabalhar nas áreas chamadas de desenvolvimento entre aspas é, é, e elas a grande maioria delas tem sido no estado do Pará e aqui são exemplos nem sempre é fácil fazer esses estudos às vezes é uma aventura que por exemplo nós temos aqui um laboratório de campo <risos> né? da década de 70 isso durante muito tempo 80 dizer, coisas que tem para fazer os trabalhos de biodiversidade aqui são um exemplo de captura de insetos nós temos, como já foi mostrado, uma biodiversidade muito grande de insetos. E esses insetos são, transmitem várias doenças virais. Não só virais, mas também malária, leishmaniose, entre outras coisas. E, e os, os insetos que estão aqui no solo são diferentes dos que estão na copa das árvores. Por isso, a gente tem que capturar os dois. Por exemplo, é, para febre amarela, maiaro e ouroposto, por exemplo, e, e, os, macacos, os macacos vivem na mata, que são os hospedeiros e os mosquitos que os picam e que os transmitem a doença estão é, na copa das árvores. Tá? E, e a gente vai investigar, e às vezes não é fácil. Aqui, por exemplo, a travessia do Araguaia, eu, em uh, 1990, alguns anos atrás, morro de medo me se, se segurando. Se segurando aqui numa correnteza do rio Araguaia, indo para estudar em Conceição do Araguaia, que era mais fácil chegar em Conceição do Araguaia, é, e vindo de Porto Alcantins, pegando a belém Brasília. Toca antes em Cruz da Uruguaia, do que é ir por estrada pelas dificuldades que vocês viram, que era a, a, a, a, a. E durante esse longo período de estudos que envolver várias gerações, nós tivemos já, hoje nós sabemos muito, mas ainda tem muito a aprender, claro, é, os fatores que estão associados com a emergência desses vírus. O crescimento da população, urbanização não planejada, é, derrubada da mata por diversos propósitos, construção de. de Rodovias, como mostramos, construção dos lagos dessas hidrelétricas, que estão enchendo a Amazônia de hidrelétricas, isso é um problema que gera uma um coisa muito grande. Eu vou mostrar aqui um quadro para vocês. A, a mineração e outros que são universal, como o, o, o, o tráfego aéreo e alterações climáticas, provavelmente também estão muito envolvidos. Esse é um, um trabalho que nós fizemos durante o, a, a, a hidrelétrica de Tucuruí. Para mostrar a emergência de um número grande de vírus, só vírus novos de, de duas famílias, por exemplo, nós isolamos 27 dessa família de Virida e vários outros de grupos que não existiam de vírus que eram conhecidos encontramos em, é, é, é, nessa área e com várias causas da, da, da, da sua emergência, os fatores, né? Como a formação do lago o reservatório, a migração de, de, de pássaros. A derrubada de matas e aumento da colonização na Amazônia, por exemplo, com o Oropoche, a, a, a, a destruição da floresta, né, como o Maiaro, etc. E, obviamente, alguns urbanos como o dengue, que é, obviamente, se sabe a razão né, da, dessa. Aqui nós temos a, a, a, a, os locais aproximados dos isolamentos de 210 arbovírus e outros vírus zoonóticos, e a maioria está no Pará. Não é que nós tenhamos mar no Pará, é por várias razões. Primeiro, o Instituto está aqui. Né? Segundo, que a maioria do Pará é o estado mais explorado na Amazônia, que tem mais, é, é, menos floresta hoje por conta de, de, de uma série de ações, como a, a exploração mineral, carajás, trombetas, é, construção de hidrelétricas, como... A, é, Belo Monte do Curuí e, e as condições das estradas que funcionam ainda, tanto precária, com Santarém-Cuiabá, Transamazônica, belém Brasília, etc. Então, é essa a razão. Mas, onde a gente vai, a gente acha vírus diferentes. Né? Bom, e esses vírus têm emergido nas Américas e, particularmente, no Brasil. Isso aqui é um trabalho que a gente publicou recente, ano passado, com um professor da Universidade do Colorado, Charles Kalischer, também um virologista, e diz que a globalização e as mudanças são as conclusões é, é, é, ecológicas provocadas por humanos, tem resultado na emergência de novos vírus e na reemergência de outros, resultando em epidemias, que é o que a gente vai discutir aqui, todos nós. Nos últimos 15 anos ocorreu a emergência ou reemergência de vários arbovírus, entre eles Bourbon, Cash Valley, Chikungunya, Retlan, Itaqui, Maiaro, Oropos, Nai, Poassan, é, é, é, Ferro Amarela e Zika e desses que estão aqui em Vermelho, são os que ocorrem no Brasil e que estavam mais recentemente